Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Você também pode fazer parte do Seja Membro aqui do Alfinetadas da Moda e você vai ter um monte de vantagens. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você saber mais sobre como se afiliar aqui ao Alfinetadas da Moda. Hoje o projeto que a gente vai fazer é este vestido de leste que eu já tinha prometido aqui pra vocês, tá? Essa leste eu recebi lá do saia de saia, é um vestido muito simples de fazer, tem molde disponível no site do 36 ao 56. Olha como ele é todo com botões aqui na frente. Se você quiser usar ele, eu tô usando ele todo branquinho, mas se você quiser usar ele com cinto colorido também fica show. Então, se você quiser aprender a fazer esse vestido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, pra gente fazer nosso vestido de les, a gente vai começar pela saia, que é uma saia godê, com essa abertura na frente, certo? Então, eu já ensinei vocês várias vezes e de vários métodos fazer saia godê, por isso que eu já risquei aqui a minha. Eu dobrei o meu tecido em quatro, tá vendo? Porque eu vou tirar... Uma saia godê total. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar aí o seu molde da parte da blusa, do vestido que você imprimiu. E vai tirar a medida aqui, olha. Da frente e das costas. Então, você vai tirar aqui a medida. Costas, tá dando 19. 19 vezes 2, 38. Por quê? Porque são duas partes, tá? 38. Da frente... Com o transpasse já, tá, gente? 21 com 21, que tem dois lados, 42. 42 com 37, 79, né? Acho que é isso. Então, a gente vai cortar aqui na cintura da saia com a medida da blusa, certo? Então, você vai utilizar essa medida da blusa aí, que você já imprimiu o molde. Aí, você vem aqui e risca aqui. No meu caso, eu vou cortar com 80 centímetros, tá? Então, olha, eu vou vir aqui, olha, eu coloco a minha... Fiz o risquinho aqui, ó, tá dando até um pouquinho mais, não tem problema, 22, tá vendo? Aí, eu vou cortar aqui a parte do meu cos. Cortei a parte do cos? Cortei, não. Antes de cortar, você já vai fazer o quê? De altura da sua saia. Eu vou usar a altura que dá aqui no meu tecido, tá certo, ó? Então, ó, na verdade, ela vai ficar uma saia num comprimento de 52 centímetros. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó, opa. Ó, é o final do meu tecido. Então, eu aproveitei aqui o máximo dele, tá? E aí, eu vou riscando tudo ali, olha. Tá vendo que eu fiz toda, ó, a parte ali em azul, risquei, pra ficar mais fácil na hora de cortar, tá certo? Então, é só cortar agora a parte da saia e depois a gente vai pra parte da blusa. Lembrando que o mesmo processo que você fizer na lese, você vai fazer no seu tecido de esforro, igual, tá? Cortei a minha saia Godet e agora eu vou abrir um lado dela, que vai ser a parte da frente, ó. Eu vou aproveitar que já tá dobradinho e vou abrir aqui, que vai ser a parte da frente do meu vestido. Que é onde vai os botões. Por isso que eu tô cortando com a, o, a quantidade lá do transpasse, que também vai ter o transpasse aqui na saia, né, gente? Então, é importante somar a parte do transpasse lá do molde. Pronto, ó. Saia cortadinha. Vou repetir esse processo na parte do forro. E aí, eu volto pra gente começar a cortar a blusa. Então, olha, eu sei que tá estourando um pouco, porque tá tudo muito branco, né, gente? Mas, quando a gente trabalha com tecido branco e as luzes brancas, acontece isso mesmo, Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui os moldes da blusa na parte da leve e depois eu vou repetir este processo na parte do forro, tá? Então, a parte das costas é na dobra do tecido e a parte da frente não, tá vendo? O tecido está dobrado, eu já vou tirar duas vezes cada um desses e este daqui vai ser na dobra do tecido.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 Então, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Vamos lá, então. A gente tem a parte sempre de cima e a parte do forro. Então, o processo que você fizer em uma parte, que eu vou mostrar aqui, vocês vão repetir na parte do forro. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês o que, que eu fiz com a saia. Ó, a saia, então, eu cortei, né? E aí, cortei o forro, tá vendo? O forro, eu só passei aqui, eu nem fiz a barrinha, só passei na overlock uma vez. E aí, eu passei aqui, olha, uma costura, eu passei no overlock, mas você pode passar na máquina reta, unindo o forro, ó, na lateral da saia e aqui na parte superior, tá? Dessa forma, olha, eu já deixei a saia montadinha, como se fosse um tecido só, tá? Então, a parte da saia, eu fiz isso daqui, ela tá aberta, que é onde a gente vai pôr os botões, ó. Então, a saia praticamente está pronta, tá? Nossa saia é Aqui a parte da blusa, olha, eu vou montar um lado com vocês e vocês vão repetir o, o mesmo processo do outro lado e no fogo. Vocês vão pegar aqui, olha, a parte superior da blusa, tá vendo? O lado direito do tecido com o lado direito do tecido, vai unir aqui essa parte superior, tá? Que é a parte da frente. Passou uma costura aqui, vai vir aqui com a parte inferior... E vai colocar lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, vai passar uma costura por aqui, ficando dessa forma. Vai ficar costuradinha assim, tá? Como tem a parte do transpasse, ela fica aberta no meio. Então, você vai repetir este mesmo, essa mesma costura, você vai repetir do outro lado e com a parte do forro. Aí, você vai vir aqui, olha, tá com o lado direito virado pra cima, você vai vir aqui... Com a parte das costas e vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai passar aqui uma costura, olha, pelas laterais, unindo toda a parte da blusa. Olha, eu já fiz isso com o forro, deixa eu mostrar aqui pra vocês. é que é bem branco, né, gente? Mas, ó, tá vendo? Eu uni todo o forrinho, olha, e aqui a parte da frente ele fica aberto, que também é a parte do nosso transpasse, que a gente vai unir ali na que a gente vai unir ali na nossa saia, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Gente, eu já vou passar direto na overlock, mas se você não tiver overlock, isso aqui nem é malha, tá? Se você não tiver overlock, passa no, na máquina reta mesmo, tá? Eu já vou direto pra overlock. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a montar o nosso vestido. Aqui tá a parte da saia. Deixa eu dobrar aqui, ó. E aqui tá a parte da nossa blusa na lese e a parte da nossa blusa no forro. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aqui tá a parte do forro. O que que eu fiz? Cortei a minha alcinha, medi em mim, como a gente sempre faz, tá? Você coloca aí média altura da sua alcinha. E aí, você já costura a alcinha onde você vai querer que ela fique. Então, eu posicionei aqui, olha, nos biquinhos e a outra no meio das costas. A outra pontinha e passei só uma costurinha pra ficar mais fácil agora na hora da gente fechar isso daqui. Como que a gente vai fechar isso daqui? Você vai colocar, então, lado direito do tecido com o lado direito do tecido aqui, olha, do forro, e vai passar uma costura aqui, ó, desta forma aqui, gente, fechando toda a sua blusa. Vai deixar aberto só a parte de baixo, então, você vai passar uma costura por esta parte aqui, vem, fecha aqui, olha, fecha tudo, fecha tudinho, vai fechar tudinho isso daqui, só vai deixar aberto... Aqui mesmo, gente, a parte de baixo aqui, que é onde a gente vai virar isso daqui, tá? Então, é só ir pra máquina e passar uma costura aqui, olha, fechando tudinho isso daqui, beleza? Eu vou passar uma costurinha na máquina e vocês vêm comigo, Gente, então, olha, eu costurei, tá vendo, olha? E virei a minha blusa, tá vendo que ela ficou dessa forma, a parte de cima. O que que eu fiz? Vim aqui, olha, com a minha blusa e com a minha saia, coloquei aqui, ó, pontinha com pontinha, alfinetei, e coloquei aqui pontinha com pontinha alfinetei, ó. Tá vendo? As duas pontas e depois eu fui espalhando aqui a blusa até dar certinho aqui, tá vendo? Olha, tem que dar certinho a blusa com a saia. Fiz isso, vou passar uma costura unindo a blusa aqui, ó, a blusa na saia, tá vendo? Vai ficar dessa forma. E aí, aqui, olha, a parte da saia, tá vendo que tá sem acabamento, que é a parte de baixo também ainda. Então, depois que eu fizer isso, depois que eu passar essa costura, aí sim que eu vou dobrar pra dentro pra fazer a parte do transpasse, tá? Se você quiser colocar algum enfeitezinho... Olha, eu não sei, eu tô pensando, acho que eu vou colocar essa rendinha aqui na cintura... Tá vendo? Só pra dar uma incrementadinha a mais, mas aí fica a seu critério, isso daqui é opcional, tá? É que eu tenho pouco, porque se eu tivesse bastante dessa renda, eu colocaria, em vez de colocar na cintura, eu colocaria na barra. Olha que gracinha, queria ficar na barra, mas eu não tenho quantidade suficiente. Então, agora eu vou pra máquina, só passar uma costura unindo a blusa na saia e vou ver se eu coloco isso e aí eu volto pra gente fazer a parte do transpasse. Então, gente, olha, eu, eu uni o vestido, tá vendo? Eu não coloquei... Este detalhe aqui que eu falei que eu ia colocar, em vez de colocar este detalhe, eu vou colocar este barbante aqui, olha, para amarrar na frente, tá vendo que ele tem isso daqui que tá super em alta? Então, eu vou amarrar, eu vou colocar um passante bem pequenininho aqui e o outro passante pequenininho aqui e talvez um nas costas, Tá? aqui nas costas, olha. Então, não sei ainda, mas isso daqui como é, é opcional, então eu não vou nem mostrar, você coloca aí do jeito que você quiser. Se você quiser, porque não tem necessidade, né? Então, deixa eu mostrar aqui, o que, que eu fiz, olha, depois que eu uni o vestido. Eu vim aqui, olha, dobrei pra dentro, tá vendo? Deste lado... E dobrei para dentro do outro lado, que é a parte do transpasse. O que, que eu vou fazer agora? vou passar uma costurinha reta aqui, olha, prendendo isso. E depois eu vou colocar os botões de pressão. Gente, se você não tiver a maquininha de colocar botão de pressão, não tem problema. É só você colocar o botão normal, tá? Então, eu vou fazer isso daqui, olha. E aí, eu vou já pregar os meus botões. E vou colocar aqui o passante. Vou ver ainda... Não sei se eu coloco passante, não sei se eu coloco umas pérolas, tô na dúvida. E depois que eu fizer isso, já pode fazer também a barra aqui, olha, dessa parte, tá? Que a gente não fez ainda. Só fazer uma barrinha dobrando uma vez pra dentro ou duas vezes pra dentro, fica a seu critério. Então, agora a gente vai pra máquina fazer essa parte aqui do transpasse e aí eu volto já com o vestido finalizado, tá certo? Gente, então, tá aqui o resultado final do vestido. Opa, deixa eu tirar a linha aqui. Ó, fiz a barrinha, coloquei os dois passantes aqui e passei este cordão. Coloquei os botões de pressão, não estão todos abotoados. Gente, se você não gosta de usar tudo branco, você pode, em vez de usar esse cordão branco, colocar um cordão de outra cor... Ou até um cintinho de outra cor que fica super bacana, mas tá super em alta, usar tudo branquinho também, gente. Olha que graça esse vestido todo rodado. Ele fica uma graça no corpo, como vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Super simples de fazer, molde disponível no site do 36 ao 56 da parte de cima, porque a parte de baixo não precisa de molde, gente. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vestido. Esse vestido de lese maravilhoso, que está super usando esse tecido. Gente, lese, quer apostar no tecido? É lese, tá? É, até blazer, viu? Tão, tá usando de lese. Todo, todo forradinho fica show. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero vocês em um próximo projeto.